Sefra Harder, por me amar Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama Cristo morreu por nós enquanto ainda vivíamos no pecado Para o céu eu olho, para te buscar Onde quer que eu vá, sei que ali estás Depois dessa terra, sei onde vou chegar No lugar aonde vou te encontrar Morrestes por mim, foi até o fim Como o cordeiro mudo, foi ao matadouro Em me respondeu Maior tesouro, a luz que irradia, O mundo ilumina, cheio de amor, glória, esperança e temor Ele se entregou e seu sacrifício nos salvou O tamanho o amor, ninguém viu e jamais verá Quero me entregar, como se entregou por me amar Como se entregou por me amar A minha vida, me dá esperança E me mostra a saída Quando ele nasceu, o mundo reviveu A esperança voltou O dia raiou. O único digno de abrir os selos Por causa da sua dor Jamais morreremos, terra, céu e mar tem que se curvar, diante da sua glória todo joelho dobrará É o Emmanuel, ele é o escolhido, o meu Redentor Breve que está vindo, tamanho o amor Ninguém viu e jamais verá, quero me entregar Como se entregou por me amar Como se entregou por me amar Por me amar Por me amar Como se entregou por me amar